Eu não, não, não faço aqui grandes previsões porque não consigo, não consigo perceber um bocadinho, não consigo perceber onde é que isto irá parar. Acredito que, que, que será a consequência, a degradação ainda maior de, do jornalismo, toda esta, esta turbulência que estamos a viver. Um, e aliás basta ver basta ver um bocadinho como é que os jornais têm posicionado nos últimos dias em que já pedem para, para comprar jornais não, não ler jornais não, não ler jornais sacados da internet um, eu acho que a imprensa será uma das áreas muito afetadas por esta por esta por esta pandemia um, mas eu volto à questão da Eu acho que é um bocadinho por culpa própria acho que um, Houve muitos negócios que se souberam reinventar com a questão digital. O negócio o negócio da imprensa, do jornalismo, acho que não encontrou um posicionamento ideal. E as redes sociais foram, de facto, aqui um catalisador positivo e bastante negativo para aquilo que é que é o dia a dia da imprensa. Porque eu já em 2006, em 2006 isto já acontecia, ou seja, o facto de teres de comunicar rápido, não era importante comunicares bem, tinhas de comunicar rápido, ou seja, mete a notícia com o título, mete a atualização, já se mete o resto do conteúdo. Tu vês isso em muitas situações. O Primeiro Ministro anuncia que vamos entrar em quarentena obrigatória durante 15 dias. Tu vais ver as notícias, enquanto ele está a dizer aquilo, as notícias é o título. Quarentena obrigatória durante 15 dias. Vais ver a notícia, não tens nada. Porque, de facto, é esta, é esta pressão que existe de seres o primeiro, seres a notícia mais partilhável, aqui todo o peso da, das redes sociais e o peso da partilha, o peso de, de, daquela cultura, a cultura de social que, que veio, veio com a massificação e que o Zuckerberg trouxe, trouxe para a comunidade, que é o mais rápido, tem que ser tudo partilhado, tem, vivemos um bocadinho na onda de ser aprovados, de... de de ser validados pela nossa comunidade, de amigos, pela comunidade da nossa volta. Um, a imprensa caiu no mesmo, na mesma, na mesma situação, ou seja, precisa de ser validada, precisa de, de, de ser mais rápida para chegar a mais gente, uh, precisa de títulos extremamente uh, uh, de clickbait que, que, que muitas vezes não fazem jus àquilo que é notícia e dessa forma foi baixando os padrões e é a forma como eu vejo isso. E, e acho, acho, sinceramente, e aqui é uma opinião puramente pessoal, acho uh, que a imprensa uh, e uh, o jornalismo vão ser severamente afetados por esta, por esta crise, especialmente em Portugal. Uh, porque uh, eu, uh, toda aquela abordagem do Nónio e aquela estratégia do Nónio, acho que foi algo que, no, na, na minha perspectiva, foi um tiro nos, nos pés enorme e não, não posicionou, de facto, uh, é, e não, não trouxe os resultados que, que, que os responsáveis dos jornais e das revistas queriam, certamente. <música>